Neste vídeo vamos mostrar como é possível identificarmos o nome da porta que está sendo utilizada pela placa Arduino para sua comunicação com o computador. Neste exemplo, estamos utilizando dois modelos diferentes de placa Arduino. Uma das placas é o modelo Uno e a outra do 2009. 9. Observe que ao acessarmos a aba Ferramentas, aparecerá duas portas com nomes diferentes, no ícone Porta Serial. Vamos entender por que isso acontece e por que é necessário conhecermos o nome dessa porta serial. No vídeo anterior intitulado Iniciando um programa no Arduino, aprendemos a conectar a placa Arduino ao computador e fazer a gravação do programa pisca LED para o microprocessador. Naquele exemplo, Utilizamos uma placa Arduino Uno. Observe que a porta utilizada para fazer a comunicação entre a placa Arduino e o computador foi a TTYACM0. A placa Arduino Uno possui um chip Atmega16U2 da Atmel, que é responsável pela conversão do sinal da porta USB para serial. Esta porta aparecerá para o sistema operacional com o nome TTYACM0. Vamos fazer agora a gravação do programa para o microprocessador, mas utilizando a placa Arduino do M19. Observe que a porta utilizada para fazer a comunicação entre a placa Arduino e o computador aparecerá para o sistema operacional com o nome TTYUSB0. Esta placa utiliza um chip FTDI-FT232RL, que faz a conversão USB para serial TTL. Este chip é um modelo diferente daquele usado na placa Arduino Porque Por que devemos saber o caminho da porta que está sendo utilizada pela placa Arduino para sua comunicação com o computador? Sempre que for necessário fazer a comunicação entre a placa Arduino e outro software, será necessário informarmos a este programa o nome da porta serial que está sendo utilizada na placa Arduino para aquisição de dados. Só assim este programa poderá receber e enviar dados para a porta serial do Arduino.